Fala, mano, você é o seguinte Estamos num mercado aqui na Alemanha Nossa, olha isso aqui que eu achei aqui, mano Kinder, mano, Kinder Kinder alemão, mano Você é louco, olha isso, mano Kinders, Kinders, meu amigo um, um euro, um euro e 40, tudo Nossa, moleque, acho que eu vou levar um desse aqui, hein, mano Que isso Ferreiro Rocher, você é louco, moleque Puta merda olha isso aqui, Kinder Kinderovo, Kinder, ovo, Kinder ovo. Nossa, olha isso daqui Caraca, mano meu Deus, é muita coisa boa, é muita coisa boa. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Que beleza. Vou mostrar para vocês aqui, vou dar um rolê aqui, vamos dar um rolê. Então, segura. Oh, sorvete, hein, sorvete, sorvete. Ah, eu gente eu tô uma volta aqui Não. Oh, sorvete. Alguém Hello É pra cá, ó Que? Eu vou comprar uma scooter, mano Vou comprar uma scooter, irmão 1.500 euros 1.500 euros Você é louco, mano Louvinhas. Bicicletas Que beleza Meias, roupas... Opa, sapatos... Você é louco. Mano, eu tive que ligar aqui porque é o seguinte, mano. tava vendo aqui os Kinder Ovo. Dá uma olhada nesses Kinder Ovo aqui, ó. Beleza, Kinder Ovo normal, né? Aí, olha o que eu achei. Olha isso, mano. Kinder Ovo normal e o Kinder Ovo Max Tá aqui, ó. O Kinder Ovo normal é 1 euro e o Max é 1,39. Ah, moleque, vou ter que pegar, vou ter que pegar, né? Sou obrigado, então. Valeu, falou. É isso, bom dia! Mano, com essa imagem maluca aí, mano. Que medo, olha isso aqui, mano. Você tá louco, mano. Seis e meia da manhã, segundo dia de evento. Você é louco, moleque. Tem que tá em dia, mano. Ainda bem que eu dormi bem ontem. Tranquilão, já tô de pé, já tô acordadaço e agora, meu amigo, agora é partir o arena porque o segundo dia vai ser doideira. Bora lá então, acompanha comigo. <risos> Vai ser doideira, vai ser doideira, rapaziada. Mas vamos lá, partir com tudo, porque hoje o bicho vai pegar. Então, é isso, bora. A hora do café da manhã zica, vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Cafezinha. Hello. Hello. Morning. Hello. Hi. Hi. Pães. Fernando, eu comendo aí, ó. Isso aí. Aí sim. <risos> e aqui tem mais umas coisas aqui também, ó. O que é, que é tradicional, né? Becão, salsichão. Salsichão, mano. De manhã, becão, ovo e é isso. Maravilha. Aí, linduzera, comemos bem, hein? Você é louco, Bastante. mano. Bastante. Doideira, cê co... é <risos> rápido. Não dá muito tempo pra mexer, não. Você é louco, são 7h30, a gente acordou 6h30, tá na doideira, mas Dorme, tá bom. Dorme, não, né? Dorme, não. Pra que dormir? Dormir na Europa, pô. Bora pro evento, rapaziada. Partiu! Boa, luz. É isso, rapaziada. Já estamos aqui. Vamos partir pro evento, meu amigo. Ah, a luz tá boa. Você é louco, moleque. O Nedzão tá ali, ó. Gravando também. A gente vai partir num busão Busão zica do Clash of Clans Mundial, mano. O bagulho tá louco. É isso, então partiu para lá. Tá escuro ainda. Olha isso, mano. Tá escuro. Sete e meia da manhã. A gente vai chegar lá e eu vou filmar pra vocês. A arena tá linda, mano. Meu Deus do céu. E hey. Ei! Como estás? Muy bien. Da Espanha, hein? Flash of Clans. Vou deixar para ele para vocês aí o link aí embaixo. É isso. Vamos lá então, partiu! É moleques, começa o segundo dia! Mundial de Clash of Clans em busca dessa aqui, ó. Da orelhuda, mano. Olha isso daqui, ó, meu Deus do céu. Que doideira, que doideira. Bom, começando o segundo dia. Tá muito legal aqui, vai ser muito top. Bora acompanhar a abertura agora, rapaziada. Os vão entrar também, o negócio vai ser louco. Tá aí o Woody e o Carbon. O negócio tá louco, hein. Bora lá que tá começando mais um dia, rapaziada. I'm quite excited, I'm excited, but we've also got two very nervous teams waiting to take to the stage for the first of our semi-finals. Would you like to meet the member? All Alright, let's find out more about our players. Olha que louco, mano, essa imagem. Maravilhosa. Já disse tudo, né, mano? É louco. Olha essa imagem, mano. Meu Deus. Caramba. Meu Deus, maravilhoso. É isso, olha lá. Primeira guerra foi empatada. Empataram. E agora é o um desempate. Cê é louco, olha lá. O cara vai rolar. O primeiro ataque é o Hugo, MSS Vai defender ali o Ives. Vamos ver quem vai dar melhor aí, quem vai se dar melhor nisso daqui. Primeiro jogo. Mano. Rapaziada, eu tive que vir para cá porque é o seguinte: o time da tribe tá, tá defendendo. E a galera, ó, o Ajeita tá para aqui. O time da tribe tá defendendo ali. E tá uma doideira aqui. Olha isso daqui, dá uma olhada no que eu quero mostrar para vocês. O ataque rolando ali e a torcida da tribe tá alucinada. Olha isso, todo mundo de pé, mano. Todo mundo de pé vendo o ataque, torcendo pro cara errar, mano. Todo mundo de pé, mano. Olha que absurdo. Esse cara alucinado para ver se o cara vai errar, para não conseguir. Da PT na, na vila do, do Bum, que tá defendendo ali, ó que tá atacando é o Lenayde, mano O Lenaide manda muito bem E agora o ataque tá rolando, vamos ver, vamos acompanhar É, meus amigos, o negócio tá louco, mano Meu Deus do céu, que doideira Sério, é Os caras aqui da Trive, todo mundo por aqui Ó, oh, Jay Uh, cê é louco. O bagulho tá doido, hein? O bagulho tá doido. É, rapaziada. A MCS tá na final do Mundial de Clash of Clans. A MCS tá na final com três PTs. Que beleza! Primeiro finalista definido. São os finalistas. Mundial de Coca-Cola. É, hey, mano, rapaziada, agora eu vou experimentar uma comida alemã, mano. Os caras falou que é horrível, mas vamos comer, né? Coquinha oh, de leve. Nada, é, nada, horrível, nada. Parada uma boa. É o Fernandão que. O Fernandão, é é o Fernandão que não gosta dos bagulho, não o come boa, nada. Parada é que é bacana. O espetinho. O espetinho tá especial. Especial não, Especial <risos> vale, fala. fala, fala, fala O Fernandão ah. mora na cidade de Resende Do lado do Rio de Janeiro Ele saiu de Resende, foi lá para São Paulo Viajou 300km ele tem medo de ir no aeroporto ah. Do Rio de Janeiro Galeão? Tem medo ele do Galeão tem medo ir no Galeão? Isso não que é indusira. isso não tá é, verdade, é verdade isso é aí? Verdade. É verdade. Era, era dia de jogo do, do Flamengo ele era mesmo. dia de jogo Flamengo. do Flamengo Ah não, ah, não, não. não. Mas essa porta vamos é experimentar agora, rapaziada. Dá um ligue, mano. Mano, é tipo uma pasta, mano. Uma pasta caseira, não sei, meio doida. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, uma massinha, uma pasta, uma carne. E o molho da carne é o molho da pasta, mano. É, pasta, mano. é uma doideira. Vamos comer, né? Vamos comer. É isso, bora lá. Carninha? Carninha? Master Masterchef. Passa hum, embaixo da mesa. Não dá. caralho. Ó, agora é a massa, hein? Saiu oh. tudo. Papagaio. Nossa, massa, massa hum, Boa Ele não tem na Maria Braga Boa Ele Deve passar em potência. Bom, bom, bom Gostei Gostei, gostei, gostei Boa É isso, vamos comer tudo agora, hein É isso, rapaziada Estamos no bonde aí do, Das descobertas dos brindes Ó oh, os mano aí, ó Caralho, Caetano ZL na fita Meu Deus ZL zona na fita Vamos, vamos no rolê Caetano ganhou um iPad Pro ali, ó Zica, é louco Tá aqui, ó Que isso Absurdo <risos> tá louco, moleque. Agora a gente tá procurando aí o que tem que fazer. Vamos. Bastidores do da Barclay Arena. É isso. Aqui é... é os bastidores da arena, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver o que tem por aqui, meu. Hello. Filmos alemão. Cê é louco. Ai, tem mais bagulho pra comer aqui, ó. Uns burgers. Cê é louco, tem um homem abajou ali, ó. Ah não, olha esses daqui que lindo. Olha esses daqui, que lindo. Cê é louco. Uh! Deve ser aqui na é ali, ó. <risos> Um o que, que, que é isso? É mais pra é lá que a gente tem que é Eu acho é que é ali o asa. Vê é o que deve ali. É. Bom, mas a gente veio de lá. Diretamente a disputa do terceiro lugar. O time da Tribe Gaming vai chegando. Terceiro lugar. O time da Tribe entrando para disputar o terceiro lugar. E o time da Queso ali atrás. a time Queso. É isso tá rolando, disputa pro terceiro lugar aqui, ó. O galera da Tim tá jogando. Ele vem ali, ó. A dali ali. Olha que beleza. Tacando dali. O time da Tim ali do lado. Aqui o time da Trime. Ali o ataque. Galera toda aqui acompanhando. O negócio tá doido. A galera toda acompanhando aqui. Todo mundo de olho nas TVs. Tá realmente disputado o negócio, hein? É o Félix do Tim que tá atacando o Boom. Meu Deus, tá o um negócio tá pegado. Mano, o um negócio é tão doido Que tipo, é só pegar as PECA e levar Mas a gente não tem como levar mano É muita PECA, sobrou tudo isso de PECA E não tem como levar E agora? Vou mandar fazer um carreto aqui Ver se alguém busca as PECA pra mim, porque mano Não dá mano, meu Deus, ô oh, Brasil, por que tão longe? É. Yeah. Yeah. Nah, Eu não vou gravar isso aqui, não, Morning. Morning. Chegamos mais um dia, loud. O negócio tá louco, rapaziada. Bora que bora. Meu Deus, olha o que tem aqui. What is this, Bruno. One Wizard. <risos> wow, and Giant. Olha isso, meus amigos, à vontade, pra todo mundo que quiser. Tica, tica, tica, tica. Uau! Gol, uh, gol, gol! Go. Uh, chegamos pra mais um dia, meus amigos. Ah, moleque, mais um dia aqui! O negócio tá doido, hein? Uh, você é louco, moleque, começou, cara. Aí a gente vê aqui os o BR. Aqui também, também. Ó, a narração ali rolando. Aqui a gente tem os franceses, né? Campeões, futuros campeões. E aqui do outro lado a gente tem os japoneses. Olha que beleza. Keizuki, os japoneses, todos aqui. Isso aí. E agora a gente dá uma olhada aqui no lounge, mano. Olha o que tem de coisa que eu vou pegar, mano. Para trans... dar para os inscritos. Meu Deus do céu. São. Pilhas e pilhas de, de presentes. Ali tá o, aqui tá o vinho rapaziada, ali tá na narração. E aqui tem uma outra parte onde também tem mais casters, ó. Dá uma olhada. Mais casters aí, ó. Ele tá rolando a narração aqui também. China, caramba, aqui os espanhóis. Aí sim, ó, as pessoas da Espanha. E o Aniquilo ali também. É, moleque. Zoloco, Aniquilo. É isso. Mundial. You could not ask for anything better than this. And air, air defense and multi targeting for doing the back side are going to be good. When it might not be enough to deny yeah. way to so you know, right. the <callative noise> grip. <laughs> yeah! Nova Campeon! Nova Campeon! Yeah! Yeah! <laughs> that right way, yeah! é louco, moleque! Eu o nos mano, o mano! Você campeão, o mano! é louco! É louco? É e aqui, doideira! Mó alegria, mano! Mó feliz! Então. O é. o yeah. o o é Deus, meu Deus! Meu Deus! Oh. Nova! É o campeão! O pô. O pô. É, o é o de Clash a Vamos lá, vamos lá Os campeões estão indo fazer parte da festa e aqui estão todos os países representados Muito bacana E a NTZ está aqui rapaziada E aí rapaziada? Boa molecotes! Essa é boa, essa é boa. É isso aí, ó. Essa é a ideia, rapaziada. Essa aqui é a ideia. NTZ vai voltar, vai voltar mais forte, molecada. Só, só segura, só segura. É isso aí, rapaziada. Parabéns. É isso, rapaziada, rapaziada aqui ó. Novo novo. A Acabou. No que vem tem mais, tem, tem muita coisa legal. É que eu mano, um cê tá louco. Nova, tá nova campeã. Ó, aí sim, rapaziada é, isso. É isso. Vamos É isso aí, rapaziada, Eu tô voltando pro Brasil, acabou a alegria, festa, tudo acabou. É isso, uma hora tem o final, os caras da NTC estão indo com a gente aqui, ó, tá junto com a gente pra voltar pro Brasil. Então é isso, mano, fiquem ligados que vai ter muita novidade e a próxima Mundial de Brawl Stars. Se liga só então, fui!